pessoal, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal, é, hoje vamos fabricar aqui um gabarito né, para cortes circulares com a tupia, né? tanto a tupia iluminadora quanto a tupia de coluna, a gente está com a intenção de fazer um gabarito que dê para utilizar as duas tupias, nós vamos utilizar aqui simplesmente dois pedaços de MDF de 6 milímetros, né? Eu tenho visto aí alguns gabaritos, é, mas a intenção é fazer com um MDF de 6mm. Então a gente vai usar como, como as ferramentas básicas aqui, cola, esquadro, a protetubia e alguns sargentos. É, a gente já vai começar aqui fazendo a, a colagem, a duplagem desse MDF mais no final do vídeo vocês vão entender por que, que eu tutei pelo MDF e por que, que eu vou colar, vou duplar um no outro. É, a gente vai fazer um vídeo, a gente vai falar menos nesse vídeo, vai produzir... É, vamos dizer assim, vamos falar menos e vai mostrar mais como que vai ser feito, ok? Então a gente vai começar duplando aqui, colando um MDF no outro. Então pessoal, estou usando aqui uma cola instantânea, é, logo em seguida, depois de colado e... E cortado a gente vai colocar parafuso também. Passando aqui um pouco sobre as medidas, é, ele vai, vai ser um gabarito com o tamanho total de 98 centímetros e meio, com uma largura total de 12 centímetros é, Na verdade, o gabarito ele não vai ter esse formato quadrado, ele vai ter um formato que daqui a pouco a gente vai estar tá desenhando aqui e mostrando aí, vai ficar um gabarito bem bacana. Mas a peça tem que estar... Tá né, esquadrejada e toda nesse tamanho. Porque a gente vai trabalhar com a tupi. Para a gente fazer o, os rasgos centrais aqui. Onde a gente vai colocar os regulador, o regulador. É, a opção pelo MDF. E algumas pessoas de repente vai ter curiosidade. Por que eu deixei esse rebaixo aqui. Aqui exatamente onde a tupi vai ser acoplada. Tá? Então vocês não deu, fica até o final do vídeo. Vocês vão entender o porquê que eu optei pelo MDF o porquê de duplar essa peça somente até aqui e deixar essa outra parte aqui, beleza? Então vamos para a parte do, do desenho do gabarito aqui. Bom, aqui nós, nós temos então é 12,6 cm de largura e a gente precisa de abrir um rasgo é, de uma extremidade a outra aqui, é, bem centralizado. Então nós vamos marcar aqui 6.3 centímetros, que é o meio da peça, né? Vou regular aqui, vou fazer a marcação para ficar bem... Bem ilustrado no vídeo. Para quem quiser, de repente, estar tá fazendo aí na oficina... É poder estar tá copiando, poder estar tá fazendo com tranquilidade. Para ficar bem ilustrado, primeiro a gente vai abrir um rasgo. É, e vai vazar, e na parte de baixo, né? na verdade, nessa parte aí depois a gente vai abrir esse rasgo para estar tá correndo a, a peça do, do limitador lá, do regulador, bem dizendo. Como eu mencionei antes, é, eu quero fazer um gabarito com as pontas arredondadas. Vou utilizar um, um disco real mesmo aqui, que o tamanho dele me agrada para arredondar essa ponta aqui. Então, eu já vou demarcar isso aqui já de uma vez. Mesmo que, não, que ele não vá cortar agora, a gente já vai deixar marcado. Então, eu quero que a ponta dele fique arredondada nesse formato. Vocês podem ver aí. Nesse ponto, ela vai ficar mesmo nessa largura. E ela vai é, afunilar até aqui nessa medida que eu fiz. Ok, pessoal? Mas por enquanto a gente não vai cortar, a gente vai utilizar ela pra... porque a gente vai trabalhar com tupia. Então a gente precisa da extremidade reta. Então já dá para ver mais ou menos como, é que vai ser o... como vai ser o formato do gabarito. Vou deixar aqui 5 centímetros de cada lado, até onde vai ser o final do nosso rasgo. Aqui. E aqui 5 centímetros da base da tupi. Então nós já fizemos o corte né? Onde vai Passar esse parafuso aqui E esse parafuso ele vai Andar né ele Vai ser um trilho Para regulagem Do tamanho do circo Aqui esse gabarito vai servir para fazer vários tamanhos de circo é, Ele Como trava Ele vai ter essa pecinha aqui Que vai ser colocada Por baixo Vai servir para dar o aperto Então essa pecinha tem tem que deslizar nesse sentido aqui. Então é onde a gente vai fazer é, um outro rebaixo aqui agora, né? Já até demarquei aqui. A gente vai fazer um outro rebaixo com a é tupi para essa peça aqui trabalhar dentro é, do gabarito. Por isso que eu optei por trabalhar com duas chapas de, de MDF de 6mm duplado. É, para eu poder estar tá utilizando esse pedacinho de MDF preso ao parafuso. É onde a gente vai trabalhar... Com o pino centralizador do gabarito. Beleza, pessoal? Então a gente vai estar tá cortando aqui para fazer o um rebaixo dessa peça aqui. Bom pessoal, depois de abrir o rasgo, fazer o rebaixo da nossa trava, correr aqui dentro, agora é hora de preparar a trava com o pino centralizador, então a gente coloca aqui e a gente vai marcar o centro, onde a gente vai fazer o furo para atravessar aquele parafuso, ok? Pessoal, então aqui está nossa nosso regulador, né? É, a gente colocou um parafuso aqui, logicamente eu já cortei no tamanho adequado. Nós vamos utilizar uma arruela, né? E um manípulo para gente fazer o aperto e ajuste, né? Eu já vou demonstrar no lugar aqui. Essa peça vai aqui dentro, né? Ah, já ia me esquecendo. Aqui coloquei um pino, um prego que é o que vai delimitar o giro da, do gabarito. A gente vai, a peça circular que a gente quiser cortar, a gente vai achar o meio dela, vai fazer um pequeno furo, uma broca bem fininha, a gente vai introduzir esse pino aqui, a gente vai mostrar na prática depois, e a gente vai regular a largura que a gente quiser. Então, essa peça dessa aqui, né, vai virar, vai de cima, vai uma roela e um manípulo. Manípulo aqui, se eu não me engano, de 5,16, tá, pessoal? Mas isso aí pode ser feito aí na em outras espessuras. Cosca bem levinha. Gostou? Ele... Ele vai bater a extremidade do gabarito. Vai conseguir cortar várias infinitas espessuras aqui dentro desse tamanho aqui. É, enfim, os tamanhos, melhor dizendo bom, aí agora a gente passa o seguinte é a gente perfurar a base aí, né? como eu comentei antes é, que eu optei eu vi até algumas pessoas fazendo alguns gabaritos parecidos com esse eu optei pelo MDF duplar o MDF um por causa do do trilho aqui, né? que a gente precisa para correr aquela pecinha lá e para a gente não perder muito a altura de corte da fresa, eu optei por trabalhar com MDF de 6. Né? Agora a gente vai colocar a tupi aqui e fazer a furação para prender ela, vocês vão entender melhor. ok? Bom pessoal, então aqui agora é, na, a gente está aqui com as duas bases das duas tupis que a gente tem aqui. E a gente vai fazer a marcação para furação para a gente poder estar tá utilizando as duas aqui. É, então eu tenho uma tupia de coluna e a laminadora da Makita, então ver se a gente consegue tá furando aqui para utilizar as duas. fez a marcação, a gente vai fazer os furos aí agora. Aqui vai dar para a gente estar tá utilizando qualquer uma das duas e com os parafusos originais da marca. pessoal, então agora devidamente parafusado já com as furações feitas e os rebaixos vamos ver se a gente consegue, consegue acoplar as duas tupias nela aqui aí, a gente pode verificar, a saiu aqui, beleza, o parafuso ficou todo embutido na, na, no MDF, sem ter risco de agarrar, a gente não vai fazer demonstrativo com essa tupia, a gente vai fazer com a outra, Lembrando que essa aqui a gente pode acoplar só a base depois instalar a tupi. Bom pessoal, então... A base já está parafusada, né? Essa a tupia 3709 tem, tem essa, essa vantagem, você pode colocar a base primeiro, depois inserir a tupia, não só ela, né? Como a da Bosch e as outras tupias laminadoras. Então a gente conseguiu para que funcionasse para as duas tupias. Então a gente vai fazer só uma demonstraçãozinha aqui, não vai nem cortar, vai só fazer um, um risco aqui e. Nessa peça aqui, só para demonstrativo, Ok? Então vamos prender o tupi aqui. Certinho. Aqui está o regulador, né? Como eu havia falado antes. Vai ser fica instalado aqui por baixo. Ele pode ficar tanto nessa posição quanto nessa posição. Se você precisar de fazer círculos menores, né? A gente vai usar essa peça aqui de sacrifício. É uma peça MDF velha. A gente vai começar a fazer um círculo menor e um maior aqui. A gente, como eu falei antes, é necessário que a gente abra um furo, né? Primeiro. Na peça para a gente acoplar o trabalho. Aí a gente vem aqui cupinho no lugar o gabarito está aí pronto para girar, então vamos lá vamos fazer um pequeno demonstrativo aí. vamos fazer um círculo bem círculo bem menor aqui e depois a gente faz o um maior a gente achou o tamanho que a gente precisa a gente trava aqui vamos lá É uma ferramenta que dá para fazer diversas coisas. Dá para você fazer um assento de, de banqueta, dá para fazer até uma mesa, cortar um tampo de mesa. É, a gente vai medir daqui a pouco aqui, vai falar o tamanho que esse nosso aqui ficou, que dá para você cortar um tampo de mesa, por exemplo. Vamos fazer um outro corte aqui um pouco maior. Aqui. Quem mexe com o artesanato dá para fazer, dá para cortar peças, assento, dá para cortar diversos tipos de coisa. É fazer até uma meia lua na peça, por exemplo, a gente pode fazer até algumas, algumas coisas diferenciadas. Olha pessoal, olha que bacana. Dá pra fazer até encosto de cadeira. Pra quem gosta de fazer cadeira com encosto arqueado, dá pra utilizar esse gabarito. Simples, barato, feito somente com restos, né? Aí da marcenaria. Podendo ser feito em madeira, tá pessoal? Eu optei pelo MDF, mas pode ser feito na madeira maciça. Inclusive já vi algumas pessoas fazendo com pinos. É... Eu optei pelo MDF, eu queria fazer para as duas tupis. então tá aí, deu certo, dá para criar várias coisas com, com esse gabarito. Quem tiver gostado aí do vídeo, que puder deixar o like, se inscrever no canal, em breve mais conteúdo aí. Forte abraço!